Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Sim, saiba como emagrecer com as facilidades que você nas, tem, tem nas suas vidas. Sim, Sa saiba que o que você precisa é de uma orientação, um treinamento que te ensine passo a passo de como emagrecer de forma fácil, simples e correta.